Se liga aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar nesse exato momento como que você pode depositar ó, seu dinheiro na Best 365 em questão de basicamente um dois minutinhos de maneira simples, rápida, sem demora. Vamos embora pro o vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionário, o melhor treinamento para quem quer aprender a ganhar dinheiro com a pós esportiva sem ser um analista, isso mesmo, tá? Mas não vou falar disso aqui não, vou deixar o link do treinamento aqui na descrição se você quer saber mais, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como adicionar saldo na sua conta da Bet365 de uma maneira rápida, prática, sem depender de boletos. No Pix, rapidinho, em questão de segundos, basicamente, vai estar disponível na sua conta. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente, já deixa o seu like, porque o seu like é o termômetro para eu saber se você está gostando desse conteúdo aqui do canal, para eu gravar mais. E já se inscreva, por quê? Porque eu tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro, senão você não estaria aqui nesse vídeo, na é verdade. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, já se inscreve aqui agora, vou dar 3 segundos para você se inscrever neste exato momento. Vamos lá. Pronto, então vamos agora para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar como que você vai fazer para fazer o seu depósito, para né, colocar dinheiro na bet 365 assim, de uma maneira super prática, super rápida, é, fácil, fácil dentro da plataforma. Beleza? Vamos para a tela do meu computador aqui agora. Pronto, olha só, acabei de fazer o login aqui nessa conta teste que a gente usa para gravação das aulas do nosso curso Tropa Milionária. Essa aqui é uma conta que a gente usa de teste para os alunos, tá? E eu entrei, já tem um saldo nessa conta aqui, olha, tá com 287 reais nessa conta aqui. Mas ainda assim eu vou fazer um. um, um uma, uma, como é que eu posso falar? Né? Vou fazer um teste aqui pra vocês ao vivo, é, na prática, pra vocês verem como é que funciona. primeiro passo de todos é que vai ser na Astropay. Como que funciona a Astropay? tá? Vamos lá. Você tá aqui na sua conta da Batch365, você vai clicar aqui nessa opção de depositar, ó. Beleza? Clicou em depositar, você vai escolher a opção Astropay Card. Tá vendo que tá aqui ó, você vai clicar aqui tá nessa opção, vai clicar aqui em AstroPay Card, ok? Clicou AstroPay Card, basta você vir nesse link aqui abaixo pra você fazer uma conta, se você não tiver uma conta já na AstroPay, você vai criar uma conta na hora, tá? Você vai clicar em fazer cadastro e tal, vai digitar seu e-mail e sem e pronto, fazer uma conta. Você vai entrar aqui dentro dessa tela aqui ó, que é a tela inicial, pera aí, clicou aqui vai, vai abrir essa tela pra você que é essa tela inicial, tá? como que você vai fazer Preste atenção nisso aqui ó você vai clicar nessa opção novo cartão tá Clicou nessa opção novo cartão você vai selecionar um desses valores aqui olha 70 reais 200 reais 300 500 300 2500, ok vamos simular um teste aqui com esse de 70 reais só para você entender tá é muito simples olha só você clicou no cartão de 70 reais e aí você vai selecionar aqui a opção de pagamento que você quer usar, tá? A forma mais rápida aqui é o Pix, porque já cai na hora, tá? Então vamos imaginar que fosse no Pix, ó. Você clica aqui na opção Pix, vai clicar em confirmar a compra. E aí vai aparecer pra você uma tela para você finalizar o pagamento. Então você pode copiar aqui o código PIX, ó, por exemplo, tá? Você pode copiar ou vir com o um QR Code e efetuar o pagamento. Assim que você efetuar o pagamento, questão de 5 segundos depois, já vai cair esse saldo aqui dentro da plataforma, ó. Eu comprei aqui o cartão de 70 reais agora, só para vocês verem, ó. Vamos aqui na tela inicial. Pera aí, opa, travou. Vou vir aqui nos meus cartões. Depois que você já tiver confirmado o pagamento, basta você clicar aqui nessa opção aqui, ó, dinheiro. Tá vendo aqui do lado esquerdo, ó, dinheiro. E você vem aqui em cartões, ó. Tá vendo? Eu tenho um cartão aqui de 70 reais, beleza? Então agora a questão é, como que eu vou adicionar esse saldo lá dentro da Best 365 Lembra, você já tá nessa tela aqui, já que é a tela de pagamento, né? Pronto, você vai pegar os dados do seu cartão, ó. Basta clicar em cima do seu cartão. Aqui tá o número do cartão, ok? Ó, não tem problema você ver agora, porque só se usa uma vez, né? Então na hora que você já ver esse vídeo, já vai ter postado, ó. A validade do cartão. Então você coloca aqui o mês. Na verdade tem que para parte, ó, 2 de 2023, né? Então é cá, 2... 2023 pronto e vem o código de segurança do cartão que é esses quatro dígitos aqui ó copiou esses quatro dígitos aqui colocou aqui e aí você vai colocar o valor do depósito que no caso é o valor do cartão que você comprou que é 70 reais preste atenção no meu saldo ali, olha tá 287 tá olha a velocidade com que ele é adicionado dentro da best365 Olha só isso ó. vou clicar em depositar Olha só, tá carregando, só um segundo, pronto. Olha lá o meu valor na Bet365, já alterou em questão de segundos. Tá vendo? É instantâneo, mano. Então é muito simples, muito rápido para você adicionar o seu saldo na Bet365. De uma maneira muito simples e rápida você consegue adicionar o seu saldo dentro da Bet365. 365 como eu acabei de mostrar para você. Aí tá? quero aproveitar o embalo agora para te convidar para entrar no nosso grupo gratuito, que já ultrapassou a casa de 7.500 pessoas e tem uma galera lucrando lindamente todos os dias no nosso grupo Free através dos nossos robozinhos, aí tá? a gente manda dicas, insights também para todo mundo que quer crescer, não só ganhar dinheiro, mas quer crescer dentro do mercado. Vou deixar o link desse grupo gratuito aqui na descrição, clica e já entra lá agora. E já se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu.